Fala galera, beleza? Bem-vindo mais uma vez ao canal City Games. Eu sou eu e hoje eu trago para vocês o nono episódio da série de The Last of Us. E galera, tá sensacional. Essa série realmente, uh... até agora, tá. É lógico que eu quero trazer um review completo para vocês, falando de todos os aspectos do, do game, né? Curiosidades. É, tem bastante conteúdo para a gente fazer ainda, tá? Mas por hora a gente vai continuar com a gameplay e fazendo um resumo do último episódio, Ellie e a Dina elas acabaram entrando um confronto pesado com o pessoal da WLF e cara, quase que elas deram mal a realidade foi essa, elas conseguiram fugir e elas se refugiaram ali no teatro e onde que a Ellie, fosse, que a Ellie descobriu a Dina comentou que é a Instagram tá então houve um problema aí já no relacionamento uma pequena briga que são ali e você começou a jogar com ela, a gente começou a jogar com a ele depois disso e a gente começou a investigar a explorar o teatro uh, onde ela encontrou um violão mais uma vez ela tentou tocar aquela música o Joe ensinou a ela e né, trouxe algumas lembranças e nessas lembranças a gente já começou a jogar com a l novinha de novo né junto com o Joe então foi a gente parou por aí que que vai continuar essa jogatina agora Exatamente a partir desse momento Jogando com a Ellie um pouco mais nova Do que esse segundo jogo né? Eu acredito que esse episódio Se passa logo depois uh, Ali do primeiro jogo Então fique comigo, mais uma vez Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever É importantíssimo né, para a gente avaliar né, o, o, a qualidade do conteúdo que a gente está trazendo Se você curtiu o conteúdo, obviamente Dê o um joinha para ajudar a gente Compartilhe o vídeo, beleza? E coloca nos comentários o que vocês estão achando Beleza? Vamos para a Gameplay? Bora lá? Deixa eu só arrumar meu fone, galera E a gente já inicia Opa. Então, tá. vamos lá E aqui a gente começa, né? Ela com violão. Cuidado de peso. Beleza. Opa. Nossa, nossa, velho. Ah, o eu já ensinou ela a nadar. Ou não. Qual o seu problema? Sua cara tá impagável agora. Se eu me afogasse! Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Vai rir aí, tiozão. Pra ver o que te acontece. É por aqui. É só um saco. Hum. A relação deles você tá pra... dando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. E você tem que. a água com os braços. Blá, blá, blá. Bom saber que você presta atenção. Sim. O efeito da água no corpo, né? Na boca também tá bem bacana. Onde? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Tô vendo. É. Parece... <risos> e aí, o que achou? Uh. Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha, na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei, você tá bravo e chateado. É, tô bem bravo e chateado. Agora vem. <risos> tá. Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá, deixa comigo. Para quem não assistiu, né? Para quem não jogou e não assistiu ainda o... o primeiro game, né? A gameplay, tá aqui no canal, olha aí, tá aqui no canal, na descrição aqui do card do vídeo e... e mostra, vocês vão ter uma ideia de como que era a relação da Ellie e do Joel no início, né? Não era nada bom É, meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca como é que é? Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Um babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você tá me levando? de tênis novos? Quantos tênis você já tem? Muito poucos. Aqui. Tá. Foda-se. Eu cansei de adivinhar. Que bom. Tipo, é uma baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Uh, yeah. Mas uh, qual das duas? Só é. Yeah. E disco laser. Eu já ouvi falar nisso aí. Hmm. Joel chegamos. Caramba, é um dinossauro. <risos> Isso aí, Joel. Surpresa. Puta merda. Oh, é um dinossauro, porra. Hey. Os tiranossauros. Que menino. É <tos> as histórias do Wyoming. Como você achou isso aqui? A Maria, ela me contou. Achei que era bem a sua praia. Acertou. Que isso? Ah, é isso? Um livro? Um livro de dinossauros. Paisão. Ah, cara, quer experimentar? Não quero, não. Hum, você que sabe. Uau, olha essas garras. Isso é um Velociraptor. Na verdade, é um Dei. Dei Nonico. Hum, vai por mim que são Velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. No filme que eu vi. Hum, Filme. Eu acredito que aqui vai ser praticamente só exploração, galera, assim. Para mostrar, talvez o jogo ele vai começar a trazer trecho da relação da Ellie e do Joel. Bizarro. Compsonato. Hum, que no mão pra esses bichinhos? É, eles atacavam em banda. você viu num filme também pior que foi <risos> mas foi em outro é que teve uma sequência não foi tão boa <risos> olha como o crânio desse é grosso lembra um pouco o tome <risos> eu vou contar isso para ele conta não <risos> Se pega na luz certa... Bom, é o time. Nossa, esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Ui, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu num filme? Só curte aí. <risos> O Brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia Uh, imagina o tamanho da bosta <risos> <risos> uma que Na verdade um cara até falou, que montão de bosta <risos> <risos> Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Olha só, quando a gente voltar pra Jackson, você sente final Tá bem paisão mesmo, né? Parece uma girafa. É, parece mesmo, né? Hum. Aê! É, tem um charme. Eu te falei. tinha isso aqui? Ah, você não gostou. O foi embora. <risos> Cala a boca! Nossa! Ei, hey, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? <coughs> Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Ah, uh, você bateu a cabeça, foi? Minha Mercúrio. Velha meu marte Ah tá, saquei Isso é bem legal é, eu já tive uma experiência parecida, galera Quando eu fui para a Nasa Eu... Animal, animal experiência Sabe quantas vezes nós já fomos à lua? Ah, duas? Seis vezes. Tem certeza? <risos> Tenho. Comigo vão ser sete. Vamos Não tem volante nas sondas. Pilotam com alavancas. Espera <risos> aí. Essa aqui é de verdade? <risos> Considerando que deixaram as verdadeiras na Lua, diria que não. Tá, foi Cara, ele é bem parecido com a Nove. <risos> Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. E poeira. Tá é bom né? Nossa. Você primeiro. Olha a cabeça. Beleza. Nossa. Nossa. Olha só, quanto botão tem aqui. Ai, que coisa foda. Cara. Imagina só. Feliz aniversário, garota. Que é isso? Uma coisa que deu a maior trabalheira para achar. Toma. Não. o não? Olha nem os olhos. Garanto que vai valer a pena. Counting. <laughs> <laughs> set, T minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence. Ficou comigo? <risos> não tem de que a garota Esse cara não podia também, né? Que tal a gente dar uma olhada por aí? Beleza, eu acho é. ah. Quando eu fui Pra nós tinha essas cápsulas, aí a gente conseguia entrar até certa parte E eles fazem uma simulação de lançamento de voo minimal. animal Não sei, tem tipo um uma... E aí o que acontece, você tem uma arquibancada pequena E você vê todo o centro de controle dos engenheiros da nave para o lançamento ali da, Do foguete, cara é, é animal Eles fazem toda essa simulação A janela tremendo o som contagem, regressiva regretura É muito, muito, muito, muito, muito louco Eu Recomendo, se você tiver um dia Oportunidade de ir até, a, até na Flórida, tá? No uhum. Cape Canaveral, no Cabo Canaveral Na Flórida, você oportunidade de ir Vá Porque é uma experiência muito Demais ah. Deixa mais coisa de museu ali Eu nunca fui naquela parte ali Vamos lá E como é que pretende chegar lá do outro lado? Tem que dar um... um Salto de ponta aqui Vamos <risos> lá Ai, Meu Deus! <risos> Trabalho assim pra todo mundo, é? Desce aqui! Não! Ei, o aniversário de quem mesmo? Você tem que parar com isso! Eu queria dar um tibum! A gente tem muito o que explorar! Jerônimo! <risos> Jerônimo, um pouco pior. <risos> Legal. A dublagem Brasil, se Me dá pezinho. Ah, sei lá, viu? Parecendo um louro, me dá pezinho. Pô, não podemos amarelar agora. Beleza. Aí. Deu ruim Tem um monte de merda bloqueando a porta Bom Vê se tem alguma outra entrada Eu vou dar uma olhada por fora Tá, se cuida Se cuida você Tem muito dinossauro aí hum. na que é praticamente o coração, galera, eu não tô que imaginei. Ah, aguenta aí, bichão. Matei tudo. Matei por rei. Se cara não teve amor, passar portão. Vamos um, portal, um, um, um uh. merda! Aqui a gente não trouxe no próprio sangue. Não tem nada em nada, era só uma parte de por aqui. Parece desgraçado. Agora o que correu para a explosão não conseguiu.. Não conseguiu então, Pelo jeito a gente vai encontrar alguns. só a gente prendeu ele lá parar começou a dar começou a dar equipamento é só aqui. A gente vai dar item, né? Vamos lá, Luz. Iremos acabar com o seu primeiro. Iremos restaurar a humanidade. Tudo vez que sacrificavam né? o nosso tempo, o nosso da dizia agora o grupo se disse irritado nem por todo o vulcão, pecado. pensei que ver por cá poderia se reacender alguma coisa, dar algum objetivo. meus pais adoravam me trazer para cá, uma das minhas memórias mais antigas, e vilã do sul, diante de toda a crueldade, e selvagem. essas memórias só deixam o, mar, o mais raiva. não quero mais viver assim, não consigo mais a pessoa que me trouxe. Nossa. Estátuas desgraçadas, nossa, caraca, meu já vali. Que bizarro. Merda. Mentirosos. Que merda foi essa? Foi só um bicho. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Anda. A história né, do, do hospital, da cura. Ainda mexe muito. dia 2, cara, acho que essas memórias vão aos poucos, hein legal, show de bom adormeceu adormeceu, peguei o mundo e me uma vez, né Não sei se vocês sabem, tá, deixei até passar batido aqui Mas, é possível Eu brinquei na primeira vez que eu, eu peguei no violão Mas vocês conseguem, cara, tocar uma música inteira aqui Tem praticamente os principais acordes Da, da, da música aqui, do violão Vocês conseguem brincar Eu não vou me arriscar, sei até tocar um pouco de violão, mas. O um objetivo aqui é outro, né? Depois eu trago talvez aí um vídeo só eu tentando arranhar alguma coisa lá l no violão. Beleza? Vamos ver se a Dina tá aqui, a Dina tá dormindo. É lógico que ela não vejo aqui, não queria. então em cima. Voltando, caraca, tá pelada mesmo. Aí. Tô bem gata agora, né? Gatíssima. <risos> Como consertou? Conexão solta. Antena. Acharam nossa bagunça na escola. Que bom. Esse cara, Owen, ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Pode ser. E ela? Nada ainda. Unidade Romeu, seguir pro local 2. Repetindo. Seguir pro local 2. Confirma. Então, os números são lugares. A estação de TV que a gente estava. É o seis. Tem muita transmissão vindo do dois, então acho que a base deles é lá. Já ajuda. Olha, ontem à noite eu. Todas as unidades, reportem. câmbio. Aqui é o 13, unidade de matatéria. Quantos cicatrizes, câmbio? Zero cicatrizes. Intruso sozinho. Armado. Intruso sozinho? Tome. onde é o 14? Ah, não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Hum, se o 7 é aqui e o 12 é mais pra cá... Ah. Acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest, tá? Está tá funcionando, meu Deus! Essa parte do piso. Trada sorte. Não acredito em sorte. Eu acredito. É Lembro soltaram várias cenas dessa oh. no trailer, né? Nos trailers e algumas gameplays. Eu lembro por causa dessa camisa, né? Ela já não estamos tá com aquela blusa, ela tem que essa, essa camisa cinza E ela já chegou lá Tá, Hillcrest É aqui mesmo? É sim, com certeza Deve ser o Tommy Merda! Vamos aqui galera, vista O uhum. que a gente precisa fazer aqui? O que a gente precisa fazer aqui? O que a lembrando que se a primeira gameplay que você está procurando. uma é comum a gente explorar bastante o jogo ele pede de exploração porque se a gente não jogar com inteligência esse jogo a gente não avança, avança aqui, não é? módulos da WDR que devem ser peguei. Todas as instruções do WMF devem conseguir todos colaboradores da pedra serão identificados. Só se pode deixar a área desligada com a devida permissão. O toque de recolhido está vigente até a segunda hora. A gente já deu isso anteriormente. nada Muito grande, baixo, legal. Ciência se dourada extremamente emocionante. Não entendi. Ah, desacoplar a dor. Vamos por O tava puxado, vou fazer aqui, um aqui. a gente Tiro, uhum. ah, porque eu deixo um veio, um vale, primeiro lugar. Hum. Até que é bem bom. O melhor matador do escalador dá quarenta e é cinco. Pra... Acho que peças a gente não entra A gente consegue jogar. Bastante peças aqui A gente coleta muito item né, Para conseguir fazer pouquíssimas modificações. Precisa de muita coisa E né, pegar bastante coisa ao decorrer do jogo ali Coloquei esse down. Vou um tutorial ah, aqui. Aqui a gente já fez duas de dano, de estabilidade de carência objetiva. Geralmente o bloco é para melhorar os padrões maiores. Estabilidade troca é a para reduzir o curso e aumentar a estabilidade da água. A cabeça de tipo, que ela muito. até limpar. A gente não consegue fazer a dentro de tibo. melhorar a cabeça de tiro que não é Vou a cabeça aqui do cão E o não vai dar limpada mesmo, não é? então, Melhorias importantes Vamos embora, porque a gente tem que achar o tom. A troca de arma está muito mais rápida, né? o conceito é o mesmo do negócio de mas vai lutar tá bem mais rápida que no primeiro. E hora de poder, mostrar os poderes E vamos seguir tá. Cheio Não é Aqui tá o é lá é a Ah, não te gostei. Sem fora. Como eu chego ali em cima? Merda! Uh -huh. Tem muitos desses cozinhos. Aguenta aí, Tommy. Cuidado com a armadilha. coisas mais importantes do jogo, novamente, além de evoluir a, a arma, a evolução né, da própria personagem, fabricação de algumas coisas, é importantíssima. Que ter aqui, Boris, O que, foi que a gente se meteu? Ainda para os ovos melhorarem a nossa vida. A gente todos os recursos, controlava o que a gente puder falar. Eu estava que o trabalho a gente que fazer e agora os robôs são iguaizinhos e ainda estão até falando em levar todo mundo para o estádio. Mas, hein? Eu cresci, na, eu cresci nessa cidade eu vou sobreviver ao na cidade. Eu não vou me mudar para um campo de refugiados para um cuzão. Me dizer eu, Quando eu posso ou não lhe albergar, não vale a pena. preciso de um plano. Bota pregar preparado com meia dúvida. Olhe. Beleza, a gente conseguiu umas munições aqui de chártelo Beleza uh. Agora, os ovos invadiram o Cogê da Fedra. Não controla a relação de alistados. Eles já começaram a bater nas portas à procura de soldados. Não vou deixar me executarem na minha própria cidade. Vou tentar voltar com um outro nome no centro e apoiar o eu não achei, Eu não achei o alvo, Deixei a comida dele na sua sacada nos fundos. Se eu não voltar, faz bastante carinho nele por mim. Ele sempre adorou, você em socorro. Não dá. Tá, não não tá, por mim? que esse assim, bilhete trás deixa o lugar de Sempre, ali pela porta, ali. Uh, sempre. Uh, sempre tem um jeito uh, nojento. sempre tem um jeito, quando eu, eu deixei uma um portão ou uma porta aqui no avanço. Essa aqui é a terceira mais fácil de. de lixão. Tá cheia. É, eu tô bem de loot né? ainda. Ok? Não consigo criar. Deixa eu ver. Não consigo criar. Ok, tudo cheio. Pelo menos as minhas armas estão né? todas carregadas. Uhum. A gente acha que, pelo menos péssimo. Alguma que põe em vão. Mas enfim, esses recursos aí em breve vão acabando. Diferente, de, por exemplo, de Resident Evil, que você consegue guardar 250 balas, lógico que é mal uhum. o próprio modelo do jogo. Né? Se ele quiser morre, obviamente. Mas o que ele tem uma pegada mais pro real. Que ah, diotice, a gente devia invadir. Vamos manter o perímetro até a segunda hora. Fica de olho, ele pode vir por aqui. Tem uma... Merda! Vai entrar. Vai, garota. De cobrado. Acha que esse cara tem a ver com a garota da escola? Senão ia ser uma baita coincidência. Eu odeio esses grupinhos. É uma luta justa. Grupão contra grupo. esses aí... Vamos esconder em Isso aqui. Vamos achar ele e voltar pra cá. Eu se foi alguma coisa A cunha está cheia de cara aqui Eu tenho que colocar o cartão grande mas... Caraca, eu tenho que matar para o show? Na rua, Eu fico com a construção. O bicho tá vindo pra cá de novo. Ele achou alguma coisa? Tá cheirando algo, garoto? Ah! Que eu queria, mas. Vai pelo lado dela! É pra já! É. Puta, viu uma arregação. Uma trocação tá pra... bom de vez em quando. Tomei um. aqui. Vamos fazer um. Beleza, tamo é... Olha aqui! Não acabou ainda? Agora cheio! Perto do carro! Caraca, caminho? vai ser ruim Nossa Senhora. Caraca, certo. Ele é um mato. <risos> Eu vou deixar aqui um tijolo Vou pegar um tijolo Um dos caras que eu não estou aqui para ele deixar o mal e tem um bombom O tijolo, aqui, jogo, o, o, o, o normal desse jogo, não é o normal Dos no jogos que as indústrias estão lançando aí Que é muito fácil O normal do Last of até no primeiro mesmo, ele era é normal, difícil. É, e esse aqui, tá mais, o normal dele é muito mais difícil que o normal do, do primeiro jogo. Vamos é. o então, a gente já pegou aqui. Vamos explorar aqui. Ver se a gente coisa. Uma coisa aqui. Ah. É um cofre aqui. Pra cá não tem nada. Que sempre tem alguma coisinha uma... Um troca. Eu não vou um botar aqui vou pegar gol só Beleza Vai lá ali Após da gente ninguém vai. Galera, eu vou terminando o vídeo por aqui. O vídeo o jogo tá ficando bem bacana, bem legal mesmo. É, a gente entrou numa nova fase onde a Ellie vai praticamente solo. A Dina a, a isso passa mal. Agora a gente começa a enfrentar muito mais humanos. né? 14. Os, os confrontos serão muito mais difíceis daqui pra frente. Então mais uma vez agradeço aí a presença de vocês, espero que vocês tenham curtido, coloquem nos comentários o que vocês estão achando, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, e fiquem com Deus, valeu e fui!